Foi um ladrão lá em casa e falou assim, olha eu acerto Eu já peguei o telefone e já liguei pro soldado, né? Aí o ladrão falou pra mim assim, nós vamos levar tudo as tuas mobila aqui da tua casa Eu já peguei dois tijolos e alcancei pra ele, falei, olha já pode carregar meu fogão <risos> Aí ele falou assim, nós vai comer sua mulher Aí eu liguei pro soldado e falei, ó, oh, não precisa vir mais não. Eles estão dispostos em pagar o castigo do crime. <risos> aí, minha irmã com toda a feiura, ela falou assim, hoje eu vou lá pra rodovia que eu quero fazer um programa com o um caminhoneiro. Aí ela se pintou tudo. Minha irmã é feia, mas depois que ela se pintou, aí ela com uma feia pintada. <risos> não resolveu nada. Aí ela se mandou lá para a rodovia, eu fiquei pensando, ah, o caminhoneiro que pagar aquilo, <risos> ele pode dizer que foi acertado. Aí de manhã ela chegou toda escabelada, mas acontece que ela já saiu escabelada. Aí eu falei para ela, e daí, algum trouxa saiu com você? Ela falou assim, olha, ontem eu saí com dois soldados da rodovia federal. Aí eu falei, nossa, mas eles pagou o seu? Ela falou, não, eles me acompanharam só até a cadeia. Eu minha irmã é tão feia que eu pensei que ela ia morrer virgem. Ninguém queria comer aqui Mas teve uma noite que chegou lá no sítio, um moço bem bonito, se assim, montado num cavalo branco. A minha irmã falou que naquela noite ela transou pensa? pensando, coitado do cavalo do cara As mulheres de redondeza estavam falando que ele era o um diabo E o moço saiu pensando que o satanás era minha sogra Olha, eu acho que ele tem razão, viu? As mulheres de redondeza estavam falando Olha, eu vi a marca da ferradura na testa dele Pelo jeito que elas estavam olhando pro moço